Falou do Thiago de que ele disse mudar tudo para não mudar nada. Bom, então ele significa, e depois ele citou que é um, um governo de notórios corruptos, então isso significa que antigamente o governo também era de notórios corruptos, né, seguindo ah, o raciocínio dele. Mas eu acredito que, em termos de corrupção, né, a, a grande diferença entre o PT e os outros partidos é que o PT foi o único para para a nossa república, mas não é tão grave quanto você utilizar a corrupção para atentar diretamente contra os poderes, né? porque o, que o PT fez foi sistematicamente, todo ano, estar tá lá pagando deputado, pagando senador para passar projeto de lei, para passar PEC, para parar CPI, enfim, fazendo isso um método de governo. Isso nenhum outro partido tinha feito. Então, eu acho que nesse termo uh, de corrupção como método de governo, a gente tem um avanço aí inegável. Agora, quanto à legitimidade do impeachment, né? que diz que é um governo ilegítimo, que acha se, não sei, se, acho que o Levante considera que seja um golpe, né? o, o, é o, golpe. O, o atual impeachment, bom, é, eu gostaria de, de, de fazer umas colocações depois de questionar, quem é que faria parte desse golpe? né? Seriam todos os senadores, todos os deputados, ao mesmo tempo a Suprema Corte, que negou todos os recursos da Advocacia Geral da União e definiu o rito do impeachment? E a própria Constituição que definiu esse talvez a Constituição seja copista, talvez vocês não considerem a legitimidade da Constituição de 88, porque o... Miguel Reale, né, o pai do, do Miguel Reale Júnior, né, que é um dos, dos autores do pedido de impeachment, falava da, da teoria tridimensional do direito, né, do fato, do valor e da norma. O fato a gente tem são as pedaladas fiscais, né, comprovado pelo um, por um próprio órgão do governo, o banco central, pelo próprio Tribunal de Contas da União, o, relator, o relatório do ministro Nunes. Uh, a norma, a gente também tem a Lei de Responsabilidade Fiscal, a Lei nº 1079, que é a Lei do Impeachment, constitucionalmente é atentar contra a Lei de Responsabilidade Fiscal, é crime de responsabilidade. E o valor é a responsabilidade fiscal, né? um valor que foi criado na sociedade brasileira, um, grande, um dos grandes avanços, justamente por causa de todas as crises que a gente viveu ali por causa da política econômica irresponsável responsável da ditadura militar, aí depois a gente teve o choque do petróleo, a gente teve a hiperinflação, aí a gente teve o plano Sarnia, a gente teve o plano collar, enfim. E é um avanço que foi traduzido nessa norma, justamente essa norma que Pune o crime de responsabilidade faz com que o impeachment não seja golpe. Então, o questionamento que eu coloco é justamente isso. Se é um golpe, quais são as partes desse golpe e por que você acredita que não existe legitimidade jurídica para isso se estão postos todas as condições, né, pelo menos para a teoria dominante aí do direito, para que seja isso, para que isso seja legitimado? Bom, é primeiro. <risos> é bom que todo mundo que esteja nos assistindo saiba aqui essa referência que o Ken acabou de citar, o pai do Miguel Reale Jr não foi nada menos do que um grande fascista fazia parte da ação né, integralista brasileira de Plínio Salgado. Então, é, para nós, nem de longe, é uma referência para nada, né a não ser daquelas coisas que a gente não quer construir e nem ver para o país. Assim. Mas eu acho que o Kim, talvez, não tenha muita familiaridade com os livros de história, porque parece que a corrupção nasce no país com o PT. Isso é uma grande verdade. Assim, falando muito Seriamente, a corrupção é uma prática que está acoplada ao sistema capitalista que a gente vive hoje. Então, primeiro, é impossível que a corrupção não se expraie nos governos e no regime político que a gente vive. É, segundo, que a corrupção era praticada abundantemente nos governos anteriores, que é a FHC, Sarney, Collor, de por aí vai, especialmente na ditadura militar. É claro que não haviam órgãos é, com autonomia e com mais liberdade para é, fazer essa, essa investigação. Então, é, qual é a grande questão nesse debate da corrupção que tu levantaste eu acho bom a gente é, demarcar aqui? É que, na nossa opinião, parece que vocês são contra a corrupção do PT. E ficou claro na tua fala, né? o PT sistematizou a corrupção assim, cessada e tal. É, e é legítimo, não tem nenhum problema com isso. Né? A gente vê muita gente que é contra a corrupção do PT. Nós somos contra a corrupção de maneira generalizada. Né? A corrupção que é derivado, é produto desse sistema capitalista. Né? Então a gente é contra a corrupção de todo mundo, não só do PT, mas especialmente do PMDB, do PSDB, que é acobertado, né, em grande medida pela mídia, inclusive, né, que procura engavetar os casos de corrupção que que se acentuam cada vez mais nos governos, né, do Campos, né? Tem salão aqui em São Paulo, por exemplo, o o MBL convocando nenhum ato contra ou denunciando, né, esse esquema de corrupção. Por exemplo, para quem? como é que você, você se sente confortável com, por exemplo, núcleo do governo Michel Temer, está chamando para dentro do Palácio do Planalto, Eliseu Padilha e Gideon Vieira Lima. É, alguns ministros que estão sendo aventados aí e outros participantes do governo são investigados ou citados é, na Operação Lava Jato. É, como é que você, você se sente confortável aí com esse novo governo? Como é que você... Que tanto trabalhou aí, né, para a queda do, do governo Dilma? De... Bom, antes de, de qualquer coisa, quero só rebater os pontos que ele levantou. Primeiro, do, do Miguel Reale, que, enfim, o fato dele ter, dele ter sido um fascista, ele ter feito parte do movimento integralista, não desvirtimiza em nada a teoria, a contribuição que ele deu para o direito, né? Isso que você acabou de fazer, Schopenhauer chamava de argumento ad hominem, né? Você desqualifica, você desqualifica a pessoa porque você não consegue construir a ideia. E a gente sabe que a teoria dimensional do direito é a base do direito, qualquer é estudante de primeira-ministra. A gente sabe, eu sou institucionalista é de Direito e, enfim, isso é fundamental, a gente teria ordenamento jurídico, a gente teria ordem, a gente não teria nem como existir um golpe, uma ruptura institucional se não fosse esse tipo de teoria. Então, acho que não dá para deslegitimar dessa maneira. Ao mesmo tempo, a maneira que você colocou como se uh, eu tivesse dito que a corrupção começou com o PT, não, em nenhum momento eu disse isso, tanto que eu expliquei que a corrupção se transformou em algo pior com o PT porque se transformou no método de governo. E é isso que eu disse que só o PT fez na história da política brasileira, e é verdade, né? não é comprovação de nenhum outro partido que utilizou todo mês ali, ah, sistematicamente, a corrupção para passar projetos de leis, para paralisar CPIs EPIs, isso, isso, isso nunca aconteceu. Agora, corrupção, sim, existe há tempos, e não é capitalismo, existe antes do capitalismo, existe antes da revolução industrial, existia no feudalismo, enfim, isso aí não é uma característica... Uh, fundamental do capitalismo que você parece colocar. Ao mesmo tempo, é difícil você culpabilizar o capitalismo desse tipo de corrupção, porque o Petrolão teve como pivô justamente uma empresa estatal, que é o que justamente um, um, um meio socializado de, de, de produção enfim, é do Estado. Então, como é, como, é, como, é, como é que você culpa uh, o capitalismo por algo que foi essencialmente um, um, um, um escândalo de corrupção gerado justamente por ter uma empresa gerida pelo Estado? Né? Então, é, é muito complicado você colocar isso. Agora, quanto à sua questão, Tanzim, Acredito que não existe solução mágica. A coisa mais próxima de uma solução mágica que eu vejo alguns malucos defenderem aí é a intervenção militar. Ah, vamos fusilar todo mundo, vamos acabar com todos os corruptos, enfim. É. Obviamente a gente luta contra nomes que estejam envolvidos na, na Operação Lava Jato e que uh, uh, possam propor aí os ministérios do Michel Temer, mas a gente também tem que lidar com o fato de que. Uh, ele é o vice-presidente da república, né? quem votou na Dilma votou no Michel Temer, ele tem que assumir a Constituição, né? constitucionalmente essa é a saída que a gente tem. Uhum. É isso que eu queria te perguntar, corta até a piada, né? que metade do Brasil quer que a Dilma saia, a outra metade votou no Michel Temer, né? porque, é dizer, afinal de contas, ele é vice-presidente da república e foi eleito na chapa da, da presidente Dilma. É... Como é que você viu, aí do, ao longo desse processo todo, aí o que a Dilma chama de traição, etc., e se efetivamente ela não se valia também do PMDB para governar? Quer dizer, houve uma traição, mas ela também era aliada deles. E como é que você avalia isso a posteriori agora? Claro. Então, só para alertar o que, que antes, que Estado e capitalismo não são duas coisas distintas. O Estado surge com o surgimento do capitalismo. Mas sobre a coisa do governo e do PMDB, né, nós do Levante nós não somos um movimento governista, né, como, é, como, como tem alguns movimentos, né, declaradamente governistas. Nós somos um movimento popular de juventude né, que pretende é, construir um projeto de país, um projeto popular. E nesse sentido a gente tem muitas críticas ao governo atual. É claro, é notório, sabido, que esse governo trouxe avanços em relação aos governos tucanos mas é, houve muitos retrocessos também, e mais que isso, houve é, a, continua a continuação de práticas que para nós são inaceitáveis. Né? Por exemplo, é, essa ideia né, de, de conciliação com os setores mais atrasados da política brasileira. Então, nós sempre, nós sempre criticamos né, o governo Dilma por se sustentar muito mais né, nas velhas raposas da política, naqueles que a qualquer momento poderiam trair a presidente e o PT, né, do que procurar construir sustentação no povo, construir ferramentas e mecanismos né, que elevasse a consciência do povo e da juventude para que se encontrasse aí a sua maior sustentação. Então, acho que isso tem a ver, inclusive, um pouco com o momento que a gente vive hoje. Assim, né? a gente, é, o governo não se preocupou em nenhum momento em construir essa sustentação popular, uma né, base popular é, é, que refletisse, inclusive, nas suas políticas e hoje fizesse essa defesa mais abertamente, assim. É claro que hoje a gente sai em defesa da democracia, né? devido ao processo legal. legal E isso implica em defender esse governo, né, o governo da presidenta Dilma, que está sofrendo um golpe. Né? E golpe a gente sabe né? no que, que pode dar em breve. A gente já golpe golpes no nosso país. Né? Esse, e a juventude não, não admite golpe. né, que o golpe, vocês, por exemplo, fazem parte desse golpe. Isso o BL golpe. é um grande fantoche, uma grande marionete, né? que apesar de não ter poder de convocação, é instrumentalizado pela rede Globo e por meios de comunicação e pelas elites econômicas para dar um ar de perfumaria para esse golpe. Mas, Vejam, mas gente é tão... tem jovens bem. na rua, né, pessoas é, assim, assinado é na rua e tudo mais, há movimentos sociais na rua pelo golpe. Então, é, vocês são uma peça importante nessa, nessa, nesse xadrez do golpe, por exemplo. E o supremo faz parte desse golpe? Veja, o Supremo e o Judiciário né, são instrumentos é, que têm suas contradição, né, assim como no governo. O governo o que, que a gente avalia... Você pode deixar eu falar? Claro. O governo é um Mas governo de composição, queria responder. É um governo de composição. Né? Então, há setores mais progressistas e setores mais conservadores. Né? Aqui, nos comunistas da Folha de São Paulo, a gente consegue depurar né, os mais conservadores de um lado e os mais progressistas de outro. Isso existe em algumas instituições. Não há como negar que dentro do Supremo existe uma figura, né, talvez um guru, um guri espiritual do próprio Kim, que é o Gilmar Mendes, que é um golpista declarado, que faz piada, que faz chincana com a população brasileira, né, que faz piada com recursos legítimos e legais, que podem ser feitos, é, como um foi feito da AGU ao STF, e que ele faz piada. Isso não é papel de um jurista. Então, nesse momento, o ministro Gilmar Mendes age como um um claro golpista nesse xadrez. Mas e é o Supremo? O ministro Gilmar Mendes não é o Supremo. O Supremo não é algo homogêneo que, Não sei se vocês sabem, ele é bem, composto. Mas por, por, o Supremo, por anário, alguns, o ganário do Supremo, por Brasil, ele que, é Por unanimidade, diversas questões do impeachment. Exato, não por unanimidade. Algumas questões sim. Algumas questões, mas não todas por unanimidade. E nenhuma delas ainda debateu sobre o mérito do impeachment em si. Porque então, não por, cabe hoje, é é principalmente, o Supremo. Afirmou e que, que é possível, ele, o Lewandowski afirmou que é possível avaliar o mérito Mas da questão é do impeachment da partilha? Da partilha? dentro do Senado. Se um ministro um do Supremo está afirmando isso... Ah, afirma? se o Gilmar Mendes está afirmando isso? Logo, o, o Gilmar Mendes um debate dizer, jurídico, eu faz juliadas. Eu vou, eu vou interromper você só um minutinho. A gente vai para Brasília para falar com o Paulo Gama, que é repórter lá em Brasília, para falar, é, para dar as últimas informações do que está que é que acontecendo no Senado. Paulo, tudo bem? Boa noite. Tudo bem, Casinha? Me escutam? Estamos escutando. Diga lá, quais são as últimas novas aí? Começou de Tudo novo bem. a votação e a expectativa é que vá até a madrugada, é isso? A votação propriamente. Ah, Exato, a votação propriamente dita ainda não começou, né? Por hora, a gente ainda está na fase em que os senadores estão discursando, estão fazendo suas defesas majoritariamente a favor da deposição da presidente Dilma Rousseff. Mas o que eu queria trazer para vocês é um bastidorzinho. Agora há pouco, antes de retomar a sessão no plenário presidente Renan Calheiros deixou o gabinete dele e veio até o gabinete da senadora Rose de Freitas, que é a senadora do PMDB do Espírito Santo, que era a dúvida se ela compareceria ou não à votação. Ela sofreu um AVC na semana passada e ainda está bastante debilitada, mas ainda assim fez questão de estar aqui no Senado hoje, vai acompanhar o resto da discussão de dentro do gabinete e recebeu agora a visita do presidente Renan Calheiros. Foi um gesto um pouco de, de consideração do presidente com ela, ele inclusive disse a ela que poderia ter esperado em casa, não precisava ter vindo agora, porque a previsão é que a votação... Vai acontecer mais para frente, vai entrar pela madrugada, mas de toda forma recebeu a visita do presidente Renan Calheiros. Para a turma favorável à deposição da presidente, isso é uma informação razoavelmente importante, porque eles trabalham muito com a necessidade de alcançar 54 votos, já na votação pela admissibilidade, que é o limite para que a presidente seja definitivamente condenada depois do fim do processo, daqui a 180 dias. O voto da senadora Rosa de Freitas deve ser um voto pelo impeachment da presidente. Isso deve ajudá-los a chegar a essa margem de 54 votos, que é o que eles pretendem na votação de agora. Tá certo. Bom, nessa fase ainda os, os senadores estão fazendo os seus discursos, etc. Agora, a previsão para a votação em si, Paulo, qual é mais ou menos? Porque a expectativa é que vote tudo, é, todos ao mesmo tempo, né, que já saia o resultado. E a informação que a Dani tinha passado antes é que seria por volta de duas, três horas da manhã. Há ah, essa é a expectativa O presidente Ina Caneiros até tem feito algumas brincadeiras De vez em quando, porque é, regimentalmente Ele pode pedir, caso alguém Apresente um requerimento para encerrar A discussão, ele pode colocar E de fato encerrar a discussão e passar direto Para a votação, ele não quer fazer isso Quer deixar todos falarem Quer que o governo possa exercer o direito de defesa dele Quer que os senadores favoráveis à deposição possam falar também Mas volta e ele faz essa brincadeira Ele lembra lá na mesa, olha Qualquer, qualquer hora, se alguém apresentar um requerimento, eu posso encerrar essa discussão agora, tentando pedir um pouco de pressa para os senadores, para que eles também não tardem muito, não levem a discussão lá para seis, sete horas da manhã. Se todo mundo fosse, de fato, usar o tempo que tem, é até onde chegaria. Mas a previsão aí sim de que ah, as discussões cheguem por volta aí das duas, três horas da manhã, em seguida a votação, e a presidente Dilma sendo notificada do provável afastamento, no início da manhã, aí a depender do horário que o presidente Renan determinar e assinar o ofício que deve ser levado a ela, pelo primeiro secretário do Senado, Vicentinho Alves Tá certo, Paulo, a gente volta com você depois Para mais informações, obrigado A brincadeira que tinha lá em Brasília Que saindo aí o resultado né, Mais na madrugada Que a Dilma daria uma enrolada ali Para ver se só passa, só deixa o Michel Temer Entrar na sexta-feira 13 dentro do, do, do, do palácio Agora, deixa eu fazer uma pergunta para vocês dois, são lideranças jovens, aí bastante populares entre os, as suas agremiações e movimentos, etc. Por que é tão difícil, pra, pra, pra, tanto para o movimento Kim, quanto para o seu, etc., chegar a um acordo em comum, é, tendo em vista que a gente tem hoje um país aí é, bastante jovem como vocês, né? 11 milhões de desempregados, uma taxa de desemprego de. 10,9%, uma perspectiva muito ruim para a economia. Quer dizer, e, essa, e esse assodamento, né? essa ruptura que houve aí ao longo dos últimos meses, com manifestações, até chegar às vias de fato, paradas e tal, é um negócio que está realmente dividindo o país. O que, que precisaria, do seu ponto de vista e do seu, para você se entenderem minimamente? Olha, Carlos, é primeiro você citou aí os números do de desemprego, da né, inflação, enfim, todas essas políticas são políticas de ministro, tudo, tudo. Todos esses resultados são políticas do. Não, são resultados de política do governo de Rousseff. Né? as medidas anticíclicas ali do governo Lula, com a crise de 2008, depois a expansão do crédito. Então, basicamente, o governo Dilma se baseou em gasto público, em empreiteiro e em banco. Né? Falam um tanto que, ah, mas o governo de Michel Temer vai ser um governo da elites Mas o governo lá de presidente de Monser foi o um governo da elites As próprias pedaladas fiscais, que vão ser o crime que vai derrubar a presidente da República, a maioria dos recursos foram para ruralistas, foram para grandes Olá. empreiteiros, enfim. Menos de 2% foram para programas sociais. Tem toda essa bandeira social, por causa do discurso político. Né? E, ao mesmo tempo, você vê pelo discurso do Tiago, que não existe uma fundamentação jurídica, não existe a democracia como uma pressuposição para um debate, né? porque ele coloca, ele não, claramente não consegue explicar a narrativa do golpe, ele não sabe uh, explicar se o STF faz parte disso, se o, as decisões colegiadas do STF são válidas, ou se as decisões são golpistas. Ao mesmo tempo, ele tem uma ignorância histórica, apesar de dizer para os outros, falar para os outros da história, dizendo que a origem do Estado está no capitalismo. Né? Claramente, não conhecendo nem conceito de capitalismo, nem conceito de Estado, né? antigamente, então antes do capitalismo era uma pura anarquia. E também ele confunde capitalismo com corporativismo, né? colocando ali a Petrobras como ó, um grande símbolo do capitalismo sendo estatal, mas enfim. Eu acho que a grande questão está no ponto de que esse tipo de movimento faz a linha auxiliar da, da, do discurso político do governo. Né? E em nenhum momento eles propõem nada de novo, em nenhum momento eles propõem nada que realmente realmente possa nos tirar da crise. é né? um Movimento Brasil Livre, por exemplo, ele propõe a desvinculação das receitas da União, uma revisão do pacto federativo, que você diminua as prerrogativas e o orçamento da União e aumente dos estados e dos municípios, que você, enfim, tenha mais flexibilidade para poder manejar a dívida, para você poder ter mais dinheiro, inclusive para programas sociais. Você tem uma ampliação, por exemplo, do Bolsa Família, dando uma janela de saída, inserindo essas pessoas no mercado de trabalho. Enfim, uma série de propostas que você não vê nenhum respaldo no, no, no, em, em nenhuma delas, mesmo, mesmo muitas delas tendo caráter social, não tem nenhum respaldo nesses movimentos que fazem a linha auxiliar do governo, justamente porque eles simplesmente batem no mesmo discurso político de golpe, falam que o próximo governo vai ser legítimo, e vão nas ruas simplesmente para lutar contra o próximo governo, pouco se importando. Com o fato de que a gente está numa das maiores crises políticas e econômicas da história do nosso país, então eles não vão propor nenhuma reforma política porque vão considerar o governo ilegítimo, não vão propor nenhuma reforma econômica porque vão considerar o governo ilegítimo. Enquanto isso, a população mais pobre, não é só com isso, é justamente quem mais uh, é a maior bandeira dos movimentos que se dizem de esquerda, está lá abandonada, está lá sofrendo, está lá passando fome, está lá desempregada, a inflação a uh, puxada justamente pelo preço dos alimentos, que são os mais caros, quem mais tem que gastar com alimentos são os mais pobres, e os impostos são sobre consumo, quem mais tem que gastar seu salário proporcionalmente com consumo são os mais pobres. Então você não vê nenhuma proposta do lado oposto, e ao mesmo tempo nenhum respaldo com as nossas propostas que você não precisa concordar com todas elas, você não precisa concordar com o viés liberal, mas você tem, tem de ter uma noção de que a responsabilidade fiscal é necessária, a gente só está no estado que a gente está hoje porque não houve responsabilidade, e ao mesmo tempo de que existem políticas sociais liberais, de atores liberais, né? vale lembrar que a ideia de renda mínima foi proposta pelo Milton Friedman, que é o um economista-prêmio Nobel, que é da Escola de Chicago, que, enfim, uh, embasou muito aí do que foi utilizado com Bolsa Família, então, enfim, eu acho que é justamente esse tipo de coisa que impede que haja um, um debate próspero. Bom, Tiago, pelo jeito daqui para aí, não há conversa, e daqui para cá, que você... Ser... Não, eu achei que o, o fato de estar aqui já demonstra a nossa parte predisposição para o debate, para o diálogo. Eu penso, e a gente do Levante acredita que talvez entre nós e o MBL haja uma diferença fundamental, né? Assim, a gente se coloca ao lado é, do, do povo brasileiro, né? aquele que mais sofre, aquele que mais é, resiste no seu dia a dia e que precisa de políticas de assistência. É, e, e o, o Kim né é, fala de Milton Friedman de liberalismo vejam isso aí é, não passa de um delírio né da cabeça de alguns jovens assim. o que há de pior o que existiu de pior né, foi essas teorias que só se aplicaram inclusive né nas, nas situações mais extremas e desumanas da humanidade né? vale lembrar que Milton Friedman foi um quase que um assessor de Augusto Pinochet assim foi preciso dar um golpe de Estado assassinar o um presidente democraticamente eleito, que era Salvador Allende, em ter um processo democrático, um curso, para poder se aplicar essas tais teorias né, de liberalismo econômico. E Milton Friedman era quase assessor direto de Pinochet, né? e não parou por aí. Né? As ditaduras que se aconteceram na América Latina, todas procuraram beber nesse berço esplêndido que é o liberalismo de Milton Friedman. Então, isso é uma piada, um delírio, e é, eu acredito que o que ainda é jovem né, possa ainda rever essas posições futuramente. Assim. É, da nossa parte, a gente acredita que é preciso abrir um debate na sociedade. A gente vive um momento de crise, e esses momentos são é, doloridos para a maioria da população, que é quem mais sofre com isso, é, mas são uma grande oportunidade de nós fazer um debate de projeto de país. Veja, a gente está diante de uma situação histórica. É como se nós se encontrássemos agora diante de duas vias. Né? Uma aponta para esse caminho, que o Kim fala né, de estado enxuto, mínimo e tudo mais. E a outra aponta para um caminho né, onde o nosso país tem mais soberania. Isso né, é totalmente diferente de privatizações, da Petrobras, por exemplo. Né? É, então, é, é, é diante dessa situação que a gente se encontra hoje, nós precisamos opinar. Então, da nossa, do nosso ponto de vista, né, são duas movimentações que vão se colocar agora. Primeiro... Nós queremos debater com a população qual é o projeto de país que elas querem. E, necessariamente, passará por democracia e também por soberania. E, é claro, do nosso ponto de vista, terá que ter uma reforma política radical, porque impeachment, impeachment é perfumaria, impeachment é isso, tira um, um xadrez, uma peça do xadrez, coloca outra e permanece tudo como está. Agora, por que a gente não debate o sistema político que nós herdamos da ditadura militar? Por que o MBL não faz esse debate? Nós defendemos a convocação de uma Assembleia Constituinte exclusiva e soberana para alterar, a partir de é, deputados constituintes eleitos pelo povo, alterar o sistema político que nós da ditadura militar. Então, veja bem, essa é a nossa proposta de transformação que vai na raiz do problema e não fica na superfície. Então, acho que esse debate, a partir de agora, tende né, a crescer mais. Esse é o primeiro movimento. E o segundo, não tem como ceder dessa posição, nós Não podemos reconhecer um governo que é um governo ilegítimo. Veja, agora a gente vai ter uma situação única no país. Né? De um lado, você vai ter o presidente Jaburu, um dito popular, todo mundo sabe o que é um Jaburu, e de um outro lado, você vai ter a presidenta da Alvorada. né é, De um lado, um presidente golpista e ilegítimo, de outra presidente de fato eleita né, por, pela maioria do povo brasileiro. Essa situação né vai nos dar condições de debater e de demonstrar para todo da sociedade quem realmente é né, Michel Temer, o que realmente é o seu projeto né, de ponte para o passado e né, qual papel acabou cumprindo aí o MBL que é, eu teria até é, é, muita vergonha em dizer, como você não disse, que, né, assim, o quanto vocês foram um auxiliado Eduardo Cunha, né, o maior gangster desse congresso, o maior corrupto que tem 5 milhões escondidos né, país afora, aí, enquanto nós estávamos jogando dólar. Na, na, na cara dele no Congresso Nacional Você tava lá tirando selfie E agradecendo o pequeno espaço que tiveram na é, Nessa farsa do impeachment Então acho que essa explicação que Você deveria dar inclusive para quem está nos assistindo assim né É confortável estar ao lado de Eduardo Cunha Que está dirigindo esse processo né Favorável a você E sendo o um grande gangster e corrupto Desse processo Ok, nosso tempo está acabando, você quer terminar? Aí, vamos, por lá, favor, tem... vamos lá, vamos passando na questão é do Cunha, pessoalmente. Bom, primeiro, Assembleia Constituinte Exclusiva. Isso já mostra um profundo, uma profunda ignorância jurídica, porque não existe Assembleia Constituinte Exclusiva. Uma Assembleia Constituinte, você raza a Constituição, você não começa é do zero. Não existe algo exclusivo para fazer reforma política. E no debate da reforma política, a gente entra muito tempo. A gente propõe voto distrital, a gente propõe voto parlamentarismo, e são pautas é que a gente vai levar à frente com o futuro governo Temer. Agora, a questão do Eduardo Cunha eu acho bastante engraçado, porque a gente, foi, a gente foi obrigado a falar com o Eduardo Cunha, porque a gente falou o pedido de impeachment e foi apresentar aquela dos deputados, a única pessoa na república que pode acolher o pedido de impeachment. Só que agora, Eduardo Cunha não era um problema quando ele estava indo à igreja evangélica para falar que a Dilma era contra o aborto, contra as drogas. Eduardo Cunha não era um problema quando ele era um dos maiores aliados da lei nós, sempre foi um problema. E Eduardo Cunha não incomodava enquanto ele estava ali na linha auxiliar e ninguém falava de Eduardo Cunha, ainda que ele fosse, mesmo ele sendo presidente da Câmara, antes dele se declarar oposição. Então, é muito engraçado como esses movimentos se colocam seletivamente contra os corruptos que eles querem e depois falam que indignação seletiva é nossa. Mesmo porque a gente tem, por exemplo, o Renan Calheiros, que todo esse pessoal de esquerda, todo esse pessoal que defende o petismo, não, não fala nenhum um Porque até semana passada, semana retrasada, Renan Calheiros era um aliado. Renan Calheiros era alguém que poderia segurar o impeachment no Senado, Renan Calheiros era alguém que poderia atrasar o processo. Então, é, é, é bastante engraçado falar com esse tipo de aliado, porque justamente todos esses inimigos, que o que, é, que hoje são inimigos do petismo, são criticados por esse tipo de movimento social, foram a grande sustentação do governo de Dilma e não existiria governo de Dilma sem eles. Não existiria governo de Dilma sem a Cátia Abreu da Vida, que é representante dos ruralistas. Não existiria governo de Dilma Rousseff sem o Setúbal, por exemplo, do Itaú. Não existiria governo de Dilma sem os ruralistas, sem os bancos, sem o apoio da bancada evangélica, sem o apoio de todos esses que se repudiam hoje, sem o apoio do Renan Calheiros, sem o apoio de Paulo Maluf. Enfim, um maiores figuras mais, mais abjetas da política e brasileira. vão mais com vocês e com o Ele não vai estar com a gente porque a gente não é governo, quem é governo é Temer assumir o termo, eu não vou sentar na cadeira presidencial. Então, não faz o menor sentido você falar que ah, agora nós estamos com eles. Não, eles votaram a favor do impeachment, nós estávamos encampando o impeachment, mas não somos diferentes deles. A gente não é governo, não é a gente que está assumindo. Eu não vou sentar ali na cadeira, eu não sou do PMDB. Faz o menor sentido você afirmar que não, agora eles estão com vocês. Eles de fato estavam, com o governo Dilma Rousseff, apoiado por vocês, apoiado por outros movimentos, enfim, nem sei se eram apoiados por vocês, porque é, conhecia agora o, o movimento, mas enfim... É... Todo, toda essa grande base de sustentação manteve o governo de Dilma Alcef, só que agora só incomoda porque é inimigo da presidência de Dilma Alcef. Né? E continua sendo nossos inimigos, a gente não tem problema nenhum de pedir prisão para Eduardo Cunha, Eduardo com um delinquente, Eduardo Cunha um bandido, agora eu quero ver vocês falarem isso, a mesma coisa da presidente de Alcef, do presidente Lula, que foi o grande protagonista do escândalo do Petrolão, quem está dizendo isso no Suel, o o procurador-geral da República, que, enfim, com todas as investigações, mostrou que mesmo afastado da presidência, ele tinha a decisão, ele, ele era, foi decisivo com o escândalo do Petrolão, levou à frente durante né, todos esses anos, um escândalo que, mais uma vez eu lembro, é corrupção como método de governo. Não é a corrupção como simplesmente um fim, não é a corrupção simplesmente de colocar o próprio bolso, mas para tentar contra a democracia, para acabar com a tentativa de poder, para colocar o um legislativo em relação ao executivo. Então, era isso. Tiago, te dou mais um tempo e vamos terminar. Muito obrigado. Não, eu queria, então, agradecer por fim tudo isso. É, eu acho que a, a, o que é mais importante nesse momento agora é isso. se assim, A gente precisa, afinal de contas, mostrar para a juventude brasileira que há possibilidades de construir um outro país, né? Vejam, nos questionam o que vocês vão fazer diante do golpe, diante de um governo ilegítimo do Temer. Isso para nós nunca foi algo difícil de decifrar. Nós somos a resistência há 500 anos nesse país, na América Latina. Né? Nós somos os indígenas que resistiram né à colonização, nós somos os negros que resistiram à escravidão, nós somos os jovens né que resistiram à tidura militar. Então, nós iremos resistir bravamente como aqueles que nos antecederam, que para nós são referências, né? é Sepete Araju, é Carlos Marighella, é Elenira Rezende, é, é, é Zumbi dos Palmares. Né? Esse é o caminho que nós iremos trilhar né, daqui para frente. né? E, e nós queremos muito né, mostrar que há sim uma possibilidade de transformação real, de se fazer política, né? de ocupar as ruas e as praças. Vejam, o mundo inteiro hoje está em polvorosa, no Chile, no Paraguai, na, na França, os, os jovens estão ocupando as ruas, repensando a democracia e o, e o, e o modelo de governo. E eu acho que daqui para frente esse será o caminho que o Levante inclusive, vai propor para a juventude brasileira, de ocupar as praças permanentemente, debatendo, deixando de lado as perfumarias e deixando de lado os políticos oficiais e debatendo como transformar radicalmente esse processo, né? construindo um projeto de soberania, de justiça e de igualdade para todos os brasileiros e não só para uma pequena parcela né, assim, que sempre atuou né, contra, inclusive, a própria legalidade, contra as aspirações populares, contra os desejos daqueles né, que querem tão somente né, alimentação, trabalho e moradia que são preceitos básicos para o desenvolvimento né, de qualquer uma pessoa. Bom, meu caro, o nosso tempo chegou ao fim. Eu quero agradecer mais uma vez a presença de vocês, convidá-los aí para umas próximas mesas aqui na TV Folha. E a gente vai, encerrando esse bloco por aqui, eu vou, a gente vai soltar um VT que foi gravado há pouco. O repórter especial Leandro Colom fez uma entrevista em Brasília com Raimundo Lira, que é presidente da Comissão Especial de Impeachment lá no Senado. Agradeço mais uma vez a vocês e a gente fica com o VT, então, do Raimundo Lira. Obrigado. Estamos aqui com o senador Raimundo Lira, do PMDB da Paraíba, ele é o presidente da Comissão Especial